Fala galerinha internáutica! Na paz? Bom, antes de tudo eu queria deixar um ponto esclarecido. Eu vou gravar esses vídeos, mas eu não vou editar essa porra aqui não, beleza? Dá muito trabalho gravar. É sério, você já tentou se gravar? Tenta! Você vai gravar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e aí quando você vê que já gravou dez, você fala assim, putz, eu poderia ter feito melhor. Então... Pra isso não acontecer, eu vou gravar vídeos bem curtos, de no máximo 3 minutos. E, cara, ficou bom, legal, não ficou? Foda-se, a gente grava de novo lá pra frente. Beleza? Então vamos lá, o assunto hoje é Startup Weekend. É, meu velho, eu vejo um monte de gente indo nesses eventos com uma puta empolgação, e aí faz o projeto, e aí desenha a ideia, e aí muitas vezes faz um MVP e ganha. Algumas edições. E aí depois de dois anos, você vai conversar com esse cara, ele ainda está fazendo o mesmo pitch, só que ele ainda não tirou a ideia do papel. É, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Está na hora de você rever os seus conceitos sobre o que é empreender. É sério. Então, o foco é... Tire a ideia do papel. Foque em time. Resolva problemas. Ninguém falou que ia ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Certo? E quando você vê alguém falando que é fácil, desconfia. Pode ter certeza que alguém está querendo te vender uma fórmula mágica. Tipo, ah, os sete passos para lançar a sua startup de sucesso. É, se criou um mercado para ganhar dinheiro com o seu sonho. E ninguém está preocupado em resultado, muito menos com o seu. Então, fique esperto. Beleza? Já sabe. Não sabe brincar, meu velho. Não desce pro play.